Confira o canal do Vinícius Lopes que está com dicas de uso de ferramentas open source sem excesso de informações técnicas. Link na descrição desse vídeo. Beleza cambada? Seguinte. Teve alguém no grupo Toca do Tux que pediu para poder fazer esse vídeo. Que Ele disse o seguinte, né, que eu havia mencionado que eu consigo descompactar o, o pacote.de e utilizar sem instalá-lo, ou utilizar em outra distribuição que não seja Debian, da família Debian. Então tá, então eu resolvi fazer esse vídeo e debater com vocês é, um pouquinho mais dentro do que, que seria um pacote .deb Tá, o que, que seriam os pacotes .deb? Na verdade eles são os programas do Linux que são compilados, aí eles são compactados e depois são empacotados com o empacotador ar. É que tem um tar e tem um ar. tá, que eles são, como o próprio nome diz arquivadores vamos assim dizer o tar, se você for traduzir a palavra tar em inglês quer dizer como se fosse graxa, mas o tar vem de tape archive, ou seja, ele era usado em fita dat, né, você arquivava tudo junto, pegava todos os arquivos e colocava como se fosse um só, ele concatenava os arquivos, é isso que o tar faz, tá? o tar ele não compacta nada, ele arquiva. O que compacta é o programa que é usado depois, seja GZip, BZip, XG, seja o que for. Então tá, então dentro dele tem os programas compilados, compactados com GZip, XG, XZ na verdade. E depois eles empacotam, porque tem vários outros arquivos necessários para o funcionamento... E depois são arquivados, porque tem outros arquivos necessários para fazer o programa funcionar Tá, existe uma forma de você converter os programas .deb para .rpm, .tgz e até o Udo, Linux, que eu não me lembro o nome Eles usam o comando alien para isso Você pode converter também programas em .rpm para .deb, .tgz para .rpm e .rpm para .tgz tá? Ele permite essa flexibilidade, mas ainda até hoje há alguns problemas, algumas instabilidades. Quando você converte de um pacote para o outro, ele dá algum problema, tá? Reduziu bastante, mas ainda existe isso. Bom, e por fim, eu utilizei dois programas aqui para poder é, fazer como se fosse uma lab aqui com vocês, tá? Usei o Skype e usei o TeamViewer. O Skype, porque assim, eu já tenho ele aqui, né? E o TeamViewer não, então eu vou mostrar os dois pacotes, tá bom? Bom, tô aqui com três pacotes, né, que é o do Skype, o TeamViewer e do Alien. O Alien tá aqui só de enfeite, tá galera? <risos> bom, vamos entrar no diretório do Skype. Tá, tá aqui o pacote, eu já baixei todos. para poder ganhar tempo. Bom, vamos descompactar ele, usando o comando R-XV. E toma ele no Skype bom então tá gerou aqui três arquivos do Skype ainda está aqui né na verdade geraram quatro geralmente o padrão é três mas gerou o control o data o Debian binary esse GPD geralmente não tem esse GPD tá então dentro do control galera nós temos esses arquivos aqui o control por exemplo ele mostra as informações como o nome do arquivo versão arquitetura quem é o mantenedor, tamanho instalado, dependências, se ele é livre ou não, site oficial e a descrição. Bom, essas informações, deixa eu aumentar a tela aqui, a gente obtém quando a gente dá o dpkg -i maiúsculo, por exemplo, em cima do pacote. Repara que ele mostra exatamente as mesmas informações, que é exatamente desse arquivo control que ele obtém isso. Mesma coisa quando a gente dá uma amplitude, show, search não, show. Uh, deixa eu buscar um pacote, o inbuilt não, In não está no repositório, dice.libc, traço dev. Uh. Quando ele dá essas informações aqui dentro do comando show, é exatamente a mesma coisa, tá? É, é nesse arquivo control que ele busca essas informações aqui. Mesma coisa também quando a gente usa, por exemplo, o gdeb, que ele tem lá a descrição, ou o software boot, que também você vai lá em descrição, ou então até na atualização do, dos programas. São bem básicas, mas essas atualizações básicas, essa descrição nas atualizações... Vê exatamente desse arquivo control Bom, então fecha esse arquivo aqui Vamos dar uma olhada nos outros uh, O md5 seriam os hashes de tudo que tem dentro do pacote Esse point inst seria só um script, tá? Fecha tudo aqui Madeira é exatamente o que a gente precisa, tá? Esse Debian Binary, vocês podem ver que está na versão 2.0. Vou mostrar ele no terminal, só um momento. E aqui está o DPD, né? Beleza. Tá, quando a gente está comando o file, né? Em cima do pacote, ele mostra lá que é um Debian Binary Package, ou seja, um pacote binário Debian. Na versão no formato 2.0, que é exatamente aquele Debian Binary lá, tá? Antigamente mostrava escrito que era um pacote .ar Tá, tá lá, exatamente a mesma coisa. Bom, vamos então descompactar o Data, tá? Porque é exatamente o que a gente precisa. Pra que eu tô colocando essa interrogação? Vamos lá. Bom, já viram que ele gerou o diretório usr, o diretório opt, né? Beleza. Bom, geralmente vamos dentro do usr, que tá o diretório bin, né? Tem esse arquivo Skype. Que ele é um script, né? que ele vai executar todas as outras coisas A gente não precisa se preocupar com nada Tem esse diretório aqui, share, que é onde está o binário né? Então é daqui que esse script vai buscar as coisas Se eu der um less aqui nesse script ó, Ele é um script bem pequeno né? Somente com o que ele precisa, para executar tudo de uma vez só Então vamos lá um ponto barra .skype for linux Bom, e ele executou o Skype, aí você vai me dizer, tá, mas você já tinha o um Skype instalado na sua máquina, né? É, isso é verdade, eu já tinha aqui, mas mesmo se eu não tiver instalado, se você fizer isso, ele vai executar. Bom, e é por isso que eu resolvi baixar também o TeamViewer, só para mostrar pra vocês, tá? Que assim, eu não tenho o TeamViewer instalado na minha máquina, então a gente baixou ele aqui e vamos descompactar ele, na verdade, desempacotar, né? Beleza, vamos compactar o data que é o que a gente precisa. Bom, ggro e barra etc, barra pt barra usr, barra var. Vamos entrar no sr né, que vai ter o bin. E bom, ele tem um link simbólico quebrado aqui porque ele não está encontrando o arquivo original. Mas aqui ele descreve o caminho exato dele, né? Que ele ia buscar dentro de barro OPT Só que não está dentro do barro OPT E se no OPT dele ainda Então ele não está encontrando Então a gente vai fazer esse caminho aqui Para ir direto nele, tá? Então tá, tá aqui o TeamViewer que a gente precisa, né? Se a gente tem um file aqui em tudo, ó Se você reparar, é tudo executável Não tem nada de script aqui, tá? Exceto os diretórios, né? É, cadê o E, né? Pra ajudar não executável de 64 bits, aquela história toda, então a gente vai executar ele .teamviewer vamos ver o que, que dá aqui, aí o garoto aí ó, só aceitar o contrato né e, bom, tá aí pra poder usar, só que vocês reparem que tem algumas falhas nele ali ó. não tá bem ajustado e tal, não ficou responsivo bom Finalizando agora galera é o seguinte, é, o bom mesmo é você instalar o programa, tá? Porque assim, vocês viram o TeamViewer que tava meio fora assim, parece que ele não estava responsivo e Isso acontece mesmo quando a gente executa direto Então quando você instala ele acaba colocando as coisas no lugar, as ferramentas, os ícones, tudo certinho Não sei porque isso acontece Mas eu me lembro que, que eu vi isso numa webcam que eu usei num, num pacote .debian, uma distribuição Red Hat que só de executar, ele dava essas falhas. Quando eu coloquei as coisas tudo no lugar certinho, acabou funcionando normalmente. Beleza? Então eu fico por aqui. Um abraço e falou.